Bom dia! Você quer saber como emagrecer de forma fácil, simples e correta? Saiba como emagrecer de forma simples e fácil. Saiba que emagrecimento é uma coisa muito simples de se fazer. Sim, tem como, fazer, tem como emagrecer fazendo dieta, exercícios físicos, uh, cirurgia bariátrica, bati, se não me engano é assim que se pronuncia, Existem muitas formas de emagrecer, a mais famosa é a dieta, a... por quê? Por causa que a dieta, além de ser o que eu acho mais barato talvez, talvez sim, talvez não, o que eu acho que é mais barata, ela, ela evita que o aumento de quilos através de alimentos seja feito. Então por esse motivo, a dieta é, se tornou a forma mais famosa de emagrecer.